Na aula de hoje eu vou ensinar um exercício que há muito tempo eu não posto aqui no canal. Ele é um exercício diferente, mas vai te ajudar também a trabalhar, não só essa parte aqui de trás das costas, como seus braços também. Vamos lá! Primeira coisa que você vai fazer, pés paralelos à largura do seu quadril, pés paralelos à largura do seu quadril, você vai dar um passo. À frente com a perna direita e com a perna esquerda mantendo-a atrás. Perna à direita à frente, a esquerda atrás. Só que no momento que você der o passo à frente, você vai projetar o seu cotovelo à frente, o cotovelo direito, o mesmo cotovelo da perna que vai à frente. Voltou à posição inicial à frente, voltou à posição inicial à frente, voltou à posição inicial. Conseguiu pegar? Vou fazer para o lado oposto para você poder visualizar melhor. Estou com ambos os pés paralelos, vou dar um passo com a perna esquerda à frente e ao mesmo tempo projetar o meu cotovelo esquerdo à frente. Então eu faço esse movimento, volto, esse movimento, volto, esse movimento, volto. Professor, esse tipo de treinamento, ele serve para quê? É um treinamento que vai te ajudar no seu equilíbrio, vai te ajudar na sua resistência, coordenação motora e automaticamente vai te ajudar a queimar também um pouquinho mais de calorias, porque não basta você achar que vai fazer esse movimento aqui. Um, dois, três e acabou. Não! Você vai ter que fazer o máximo de tempo que você puder. Claro, se você for trabalhar unilateral, que um lado de cada vez, como eu fiz aqui três de um lado, é claro que eu tenho que fazer três do outro, ok? Certo, até aí tudo bem, mas você pode alternar se você desejar. Coloca um cronômetro, agora, agora é que fica interessante, coloca um cronômetro marcando dois minutinhos, se você tiver a liberação do médico, se você não tiver a liberação do médico para fazer atividade física, não poderá fazer, tá bom? Aí você coloca um cronômetro lá, dois minutos, e aí você vai fazer alternado, como assim? Direito, volta, esquerdo, volta, direito, volta, esquerdo, volta, direito, Volta, esquerdo, volta por dois minutinhos, aí depois tu vai lá embaixo nos comentários e fala, professor parecia super simples, mas eu fiz dois minutos e senti bastante, claro algumas pessoas vão necessitar de quatro minutos, cinco minutos de treinamento, além disso você trabalha suas coxas, suas pernas fazendo esse exercício, mais uma aula passo a passo para você aprender o máximo de exercícios que eu puder trazer, vou estar disponibilizando aqui no canal, então pode acreditar, Nós teremos muitas, muitas dicas passo a passo. Não deixe de assistir os outros vídeos, é muito importante para você também conhecer outros exercícios. Obrigado e até nosso próximo encontro.